Olha, foi com uma senhora velhinha, já era nesse tempo uma senhora já de uma certa idade, que vivia no, perto do castelo, uma casinha baixinha perto do castelo, e que se chamava a Senhora Seu do Doro. o marido era Doro e chamavam a Senhora Seu do Doro. Ela falava numa, numa senhora que tinha estado uh, a trabalhar com uma freira, quando foi extinto o, o convento, uh, uh, parece que algumas freiras que ficaram, uh, saíram, mas uh, para se poderem uh, Sustentar. sustentar faziam doçaria doçaria conventual e uma, e havia uma senhora que ia ajudar essa freira e, e foi a partir daí que eu, que a senhora Célia aprendeu e que fazia na, nas casas dos ricos não é neste tempo. Portanto, esse convento durou desde 1540 a data da entrada das primeiras freiras no convento vindas da, da, do convento de Santa Clara do Porto, até 17, 1864, data em que, se conseguiu, em que foi considerado extinto o mosteiro. portanto só se conseguiria dar como extinto o convento à morte da última fereira o que ocorreu com uh, perto de 100 anos, portanto a senhora durou 100 anos. O convento já não existia fisicamente, ela então ficou a cargo de uma família fidalga que a recolheu até à sua morte. Não se sabe concretamente se a Receita saiu desta última freira, se saiu para fora das, da, da, das muralhas do convento ou dos muros do convento, por alguma é, criada que, que ele tivesse. Eu sempre gostei muito de, de aprender, e, principalmente a doçaria, e como eu vivi perto de uma casa senhorial, onde a senhora seu ia muitas vezes fazer os doces, e a sardinha, principalmente as sardinhas doces, que era a casa do Sr. Luís Alquerque, uma pessoa muito conhecida e, e muito, muito boa, gente muito boa. E, e foi aí que eu vi fazer a, as primeiras vezes. Pois pronto, olha, fui fazendo, agora faço para os amigos, faço para a família. E, e é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby que eu tenho. É uma massa terra, leva ovo, a farinha, sal, canela, eh, ovos e azeite e um bocadinho de água. Eh, repousa um bocadinho enquanto a gente faz os ovos, os ovos moles. Os ovos moles é, é o tradicional, é o açúcar e depois as gemas de ovo. E depois leva a amêndoa, a amêndoa que é pelada, incorpora-se nos ovos. E, e pronto, ficou o recheio feito. Depois vai fritar, põe-se a é escorrer, depois fazes o, o chocolate, para depois se envolverem e depois secarem. E por último, passam-se por açúcar, que é o sal da sardinha. E, e pronto, estão feitas. <risos>